A biometria só é obrigatória a partir dos 70 anos se o senhor ou a senhora quiser continuar votando. Do contrário, não é necessário fazê-la. Não haverá cancelamento de benefício, do CPF, apenas vai se cancelar o título. E dessa forma, não haverá mais a possibilidade de votar. Porém, se depois o senhor ou a senhora mudar de ideia podem comparecer ao cartório eleitoral e fazer um novo título. Não se preocupem quanto a isso. Agora, é importante o exercício do voto para participarem das decisões do país. Nesse caso, continuando votando, faz a biometria. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.